Olá, eu me chamo Hélio Dantes e sou professor de História, atuando na Rede Pública Municipal em Manaus, Estado do Amazonas, com Ensino Fundamental 2. Hoje, irei apresentar o texto intitulado Uma Monarquia entre Repúblicas, do professor Fabrício Prado, da Faculdade William Mary, nos Estados Unidos. O texto aborda a questão das relações do Brasil com as nações vizinhas da América, partindo do argumento de que, ao invés de celebrar a independência brasileira, os países vizinhos adotaram uma postura de desconfiança e preferiram isolar o Brasil. Por que isso teria acontecido? Fabrício Prado ressalta que as também recém-independentes nações latino-americanas adotaram o modelo republicano. Isso teria sido um dos motivos que levaram suas lideranças a desconfiarem de um processo de independência que resultou em uma monarquia. Tanto ao Sul quanto ao Norte, houve suspeitas e receios em reconhecer um império liderado por um nobre europeu. Afinal de contas, o próprio filho do rei de Portugal tinha se tornado o monarca da Nova Nação. No Sul, havia a questão geopolítica, que vinha desde a década de 1810, relacionada à continuação da ocupação e incorporação do território da banda oriental, o atual Uruguai, como uma província do império, a província cisplatina território que era disputado tanto entre espanhóis, portugueses e um movimento de cunho popular e federal liderado por José de Artigas. Mais ao norte, no México, na América Central, assim como na Grã-Colômbia, regimes monárquicos eram vistos como despóticos. Para Simão Bolívar e outros chefes de governo republicanos na América, não havia lugar entre as jovens repúblicas latino-americanas para uma monarquia, vista como velha e absolutista. Segundo Fabrício Prado, somente com a intervenção da Inglaterra, que realizou a mediação após a Guerra da Cisplatina e que resultou na independência do Uruguai em 1828, que se modificaram as relações bilaterais entre o Brasil monárquico e seus vizinhos republicanos. Esse texto de Fabrício Prado pode ser utilizado em sala de aula, iniciando com uma leitura atenta, e a partir dele é possível desdobrar uma série de discussões e temáticas em aulas e atividades para além do processo de independência em si, e eu gostaria aqui de destacar três dessas possibilidades. 1. Um, por mais óbvio que pareça, ressaltar que a independência e o surgimento do Brasil-nação é um processo de múltiplas facetas, e não um fato político isolado. Em parceria com a disciplina de Geografia, por exemplo, é possível realizar discussões e atividades voltadas para a compreensão de todo o processo geopolítico de estabelecimento das fronteiras das nações latino-americanas. Ou seja, não há um Brasil colônia, que é o embrião do Brasil imperial, que surge pronto e acabado. O Brasil de 1822 é territorialmente diferente do Brasil atual. Há uma série de disputas territoriais, para além da corte no Rio de Janeiro, que marcam esse longo processo e precisam ser levadas em consideração. 2. Sair um pouco do eixo Brasil-Europa. A percepção dos processos de nossa história ainda é muito marcada pela nossa relação, quer como receptores ou espectadores, dos acontecimentos da história europeia que simplesmente repercutem por aqui. É notório que, em nossa prática escolar docente, ainda ignoremos as relações do Brasil com as nações latino-americanas ao longo do tempo, gerando por vezes um total desconhecimento, não só da história, mas também da cultura das nações que estão tão próximas de nós. Como habitante do Amazonas, por exemplo, o conhecimento que temos a respeito da história, da geografia e da cultura da Venezuela, da Colômbia e do Peru, países fronteiriços, Ainda é irrisório em vista da visibilidade e espaço que a história europeia tem em nosso currículo. Essa possibilidade de discussão leva ao ponto 3. O estudo e a compreensão das relações entre o Brasil e as nações circunvizinhas seria de uma enorme ajuda à compreensão de questões de nosso tempo presente. Partindo, pelo menos, do processo de independência que o texto de Fabrício Prado aborda. Isso permitiria não somente um aprofundamento do conhecimento histórico de nossas alunas e alunos, mas também seria de enorme valia no combate à xenofobia e às visões estereotipadas e preconceituosas sobre os países latino-americanos que ainda são reproduzidas no cotidiano escolar. As possibilidades de abordagem e discussão a partir do texto Uma Monarquia Entre Repúblicas, do professor Fabrício Prado, não se esgotam aqui. Agradeço a oportunidade de apresentar algumas delas e espero que o conteúdo desse vídeo possa ser útil. Muito obrigado!